Nós estamos hoje na Piazza de Espanha E são 168 degraus até uh, o topo Ali no meio você vê um obelisco No meio das torres barrocas de uma igreja Aqui embaixo você vê a barca, a fonte A barca que é, é, foi feita pelo Berini, uh, Berini Pai Música Fontana de Treve foi desenhada pelo uh, Bernini em 1740, mas foi concluída pelo Salvi. E aquele ali no meio é o deus Oceanos, o deus de todas as águas. Um, é um monumento maravilhoso, que está bem no meio de uma pracinha pequena, é meio apertada, sempre lotada. E como vocês sabem, a tradição aqui é você jogar uma moedinha é, sob o ombro lá pro meio da fonte para garantir um desejo e para garantir que você volte a Roma. Vamos ver se a gente capta alguém aí no momento de jogar. Não, não tem. Então nós vamos lá nós mesmos jogar nossa moedinha. com as suas costas para a Fontana de Treves, se você olhar para a direita, você vai ver um tipo de uma merceariazinha chamada Forno. Entra nela, aqui é o que você vai ver. É, uma, é um pequeno, um, como se fosse uma mercearia mesmo, olha, onde você pode comprar vários queijos, mas o melhor de tudo é você ir lá no fundinho, ó, onde tem aquela padariazinha, e eles têm uma fantástica pizza talho. Tem ali algumas coisinhas para você comprar e refrigerantes fresquinhos a um preço bem honesto. Nós estamos agora na Piazza Navona, bem no centro de Roma. Essa piazza oval, nos anos 80 a.C., era uma área para treinar cavalos. E essa piazza barroca que você vê agora foi instalada aqui no século 17. À direita, de onde eu estou, você vê a Fontana dos Mouros, é, um moro derrotando é, golfinhos. Depois, no meio, você vê a obra mais importante, a mais bonita, que é a, a Fontana Quatro Rios, Quatro Filmes. E lá no fundão você vai ver a a Fontana do Netuno derrotando um, um gigante, um octopus gigante. Aqui nessa praça você vê também um, um dos palácios que hoje é ocupado pelo consulado brasileiro, tá ali ó, a bandeira. E eu recomendo muito que quando você estiver aqui, você traga algum material para ler todos os detalhes sobre a Fontana 4 Filme. Que ela é muito bonita e seria legal você entender os detalhes da Fontana uma dica aqui é que ali à esquerda tem a Scalini, é uma sorveteria onde o tartufo foi inventado então se você quiser experimentar o tartufo original é aqui que você vai experimentar ali é o Panteon a gente acabou de fazer a visita e está no horário do almoço. E todos aqueles cafés e restaurantes ali naquela praça do Panteão são super caros. Mas nós demos a volta. Esse muro que vocês Sim, estão vendo tá lá, na, é, na frente de vocês é o muro, é a parte traseira do Panteão. A gente veio aqui, olha, para uma pizzaria chamam, chamada Coelho de Pizza. E é na esquininha, olha, vocês veem. E para lá tem outros. Algumas outras pizzarias e hamburgueria A gente entrou aí, ali à sua direitinha tem uma geladeira onde nós pegamos uma garrafa de cerveja de 600 ml Ali dentro tem uh, pizzas daquelas da Talio, nós escolhemos três pedaços diferentes A moça esquentou pra gente, a gente veio aqui do lado, olha, é, sentamos debaixo do ar condicionado e ela já cortou em tamanho petisco, nós passamos aí uma, uma hora bem agradável debaixo de, de ar-condicionado, se refrescando e três pessoas nós comemos, pizza bastante, até sobrou, uh, bebemos cerveja por R$ 22,38, ou seja, um ótimo preço para o lugar onde a gente está Então essa aí é a dica, pizzaria Quelle della Pizza. Em vários livros ou em vários blogs de viagem, uh, uma dica que dão é para você comprar o seu ingresso para o Coliseu uh, nas bilheterias ou do Palatino ou do Fórum Romano. Mas a dificuldade é achar onde estão essas bilheterias. Então o seu ticket vai valer para esses três lugares. E realmente a gente passou hoje na bilheteria do Coliseu, que está ali do lado, ó, ali atrás. E a fila tá gigantesca. Então só de andar dali, ó, nós pegamos essa avenidazinha. Ó, você vê um o arco ali. A gente andou um pouquinho aqui por essa avenida. A gente veio aqui, ó, na fila do Fórum Romano tem ainda uma filazinha, mas ela é um décimo da fila que você encontra dentro do ali fora do Coliseu. Então é essa a dica para evitar a fila do coliseu comprar aqui o seu ingresso ele vale para os três sites e ele fica aqui ó, atrás do coliseu aquela entrada do coliseu aquela muvuca de gente ali é só mesmo para comprar o ingresso então a gente economizou toda aquela fila nós demoramos menos de 10 minutos comprando o nosso ingresso a 150 metros dali no, na entrada do fórum romano ah. Nós vamos é um jantar no Trastevere e ali atrás você vê a ponte do Trastevere, você descende essa ponte, tem uma feira permanente aqui, Shamrock Fair, e você andando por aqui você vai ter vários restaurantes pequenos, você vai ter um, algumas atrações, vai ter umas lojinhas, é um lugar bem legal para passar algumas horas. Violeta, a gente tá aqui na Comilâpter, tomando sorvete. É e é mesmo uma delícia, é tão bom quanto você falou. E a gente vai aproveitar aqui, ó, pra você matar a saudade. Nossa, é tchau, tchau! Se você quiser comer um melhor sorvete da sua vida, e somos três aqui é, dando a dica, é, indicamos muito a sorveteria Comilatte. É, era um pouquinho contramão, mas a gente pegou um ônibus, ficamos meia hora no ônibus para vir aqui e ainda assim a gente acha que vale a pena. Hum, sabores que mais gostamos? Pistache, eu adorei o de melão, nociola. Uh, mas é muito bonitinha a sorveteria, preços bastante bons E realmente o melhor sorvete que a gente já comeu